Fala galera, e no vídeo de hoje você vai saber sobre a principal rede social que gera muito tráfego e que pouca gente está usando de maneira correta. E fique até o final do vídeo, pois vocês irão receber uma surpreendente dica. Aguardem! Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Silvio, sou marqueteiro digital e afiliado ao Hotmart Monetize. E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como podemos gerar mais tráfego para nossos produtos, para nosso blog, para nosso canal do YouTube, utilizando a rede social Pinterest como uma ferramenta top para gerar tráfego orgânico e de qualidade. E em quantidade que vai fazer você vender muito. Vou mostrar um modelo de, de rede social que nos deixa agregar mais valor ao nossa avatar, e também nos deixa ter mais visibilidade em nossos links de afiliado. Que vai fazer você ter uma enorme taxa de tráfego orgânico. Sim, de graça, sem você pagar um centavo. E ainda vai te ajudar a melhorar suas vendas. Não deixe de ver o vídeo até o fim. Montei especialmente para você, afiliado. Que não consegue muito tráfego nem muitas vendas. Estou aqui para te ajudar. O Pinterest é a rede social que ainda está em expansão no Brasil e que muita gente desconhece vamos aprender sobre o pinterest hoje galera esse aqui é o layout do pinterest Para quem não conhece o pinterest é um local que a gente coloca imagens que as pessoas podem pegar nossas imagens, salvar nossas imagens utilizar nossas imagens então, o que mais que tem aqui que a gente pode... Que eu posso mostrar pra você primeiro. Então, é imagem. Imagem com alguma mensagem, com alguma coisa, com alguma coisa que você quer mostrar, de algum nicho que você quer fazer. Então, aqui você pode fazer de vários nichos. E essas fi... com essas figuras você consegue atingir o seu avatar e, consequentemente, você vai ter um tráfego orgânico gratuito. Tá, vou mostrar para vocês um, um PIN né, Que é assim que chama o post do Pinterest Esse PIN eu coloquei eu publiquei ontem E como vocês podem ver Já estamos com 110 visualizações em um dia E praticamente não tem ninguém me seguindo Deve estar tá com uma ou duas pessoas me seguindo Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, Clicando no seguindo aqui A gente consegue ver tudo aqui Tudo que você precisa ver Mas enfim. É, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte Independente do nicho que você vai fazer E uma dica que eu já deixo para vocês Façam do nicho Façam um, um, uma conta só do nicho Aqui você pode colocar várias pastas Deixa eu colocar novamente na, página, na minha página inicial é, Você pode colocar várias pastas Cada pasta você pode falar de um, de um tema específico dentro do nicho então você tem que fazer um nicho. Um nicho, uma conta de nicho. Se é emagrecimento, se é como ganhar dinheiro, se é aprender artesanato, é aprender como cuidar de plantas. Isso pouco importa. O que importa é você fazer uma conta nichada e você colocar subnichos dessa conta. Isso aqui é um exemplo. Aqui eu estou dentro do. Da, do nicho de emagrecer. E eu tô falando de dieta low carb. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei uma receita low carb. E a gente já teve uma grande visualização. Tá vendo? Aqui nós temos aqui as pessoas podem salvar seus pins. Pra além de visualizar e clicar no, no, no seu link que tá, na, que tá aqui, ó você pode ver que tem um link aqui. Tem um redirecionamento aqui. Então, a pessoa. Ah, eu, eu vi, é, abrir. Se você abrir, se você clicar. Você vai ser redirecionado para sua página de vendas, para onde está o, o link de afiliado. Como vocês podem ver, aquele link lá que eu falo de low carb, dieta low carb, vem de, de redirecionando diretamente para esse produto aqui, que está na, na Hotmart, que é um produto de, de receitas low carb, né? para dieta low carb. Então, ele já te redireciona para o link. Aí você fala, nossa, mas isso é a mesma coisa que o, que o Face e tudo, igualzinho, se redireciona. É, aqui tem tá uma grande diferença. Aqui você pode colocar em todos os seus posts, você pode colocar um link. O Pinterest já deixa um local para você colocar um link. Eu acho que tem um jeito certo de, de fazer e em breve eu vou fazer um vídeo mostrando como fazer corretamente o mostrando como fazer corretamente o perfil, as pastas e tudo mais. Você vai aprender passo a passo. Mas hoje eu só quero mostrar para vocês o qual o potencial que tem essa rede social para você ver. Esse aqui é uma outra pasta que eu abri, um outro pin que eu fiz falando de, de um, uma, uma nova fórmula para perder peso. E ó, já tive 42 impressões e também isso aqui eu coloquei no meu perfil ontem também. Então você pode ver, 42 visualizações para coisa que a gente colocou ontem aqui. E como eu vou mostrar para vocês, eu não tenho seguidores. Eu tenho uma pessoa me seguindo. Eu estou seguindo vários, mas é uma pessoa me seguindo. Aí você me pergunta por quê que tem tanta visualização com tão poucos seguidores? Por causa das hashtags. As hashtags deixa o seu pin disponível na página inicial ou na pesquisa que você faça fica disponível lá a pessoa clicar e se a pessoa na pesquisa com aquele tema que ela se interessa ela pode encontrar seu pin clicar no seu pin clicar no seu link e isso vai te gerar tráfego e por consequência com o passar do tempo vai te gerar vendas e uma coisa boa é que você colocou ali é como youtube Vai estar tá, tá circulando essa imagem Vai estar tá circulando essa imagem Mais gente vai clicar Mais gente vai acessar seu link Mais gente vai ver a página de vendas E mais, com certeza mais pessoas vão comprar seu produto Então Pinterest Para você que não conhece É realmente uma ferramenta sensacional É realmente uma rede social Que vai mudar o nosso patamar de tráfego orgânico Porque aqui você pode colocar um por exemplo, se você vai falar de marketing digital, como ganhar dinheiro, você tem um blog disso, você faz uma pasta exclusivamente para o seu blog, que você coloca posts, ou você coloca dicas e te redireciona para o seu blog, que redireciona para o seu canal do YouTube. Então, isso vai gerar tráfego para aquilo que te interessa. O Pinterest não é o, o jeito que vai fazer você ganhar dinheiro, mas é o jeito que vai fazer você gerar muito tráfego. E esse tráfego é um tráfego... De qualidade, é um tráfego que está procurando aquela informação. Não é um tráfego que está no Google pesquisando qualquer coisa. Não, ele, ele entra, no seu, ele pesquisa sobre emagrecer, ele vai entra no seu PIN e ele vai ver o que você tem, ele vai clicar no seu link e vai te redirecionar para a sua página de vendas. Ou seja, você está criando um lead, você está criando uma pessoa que vai te seguir. Só que o Pinterest é tráfego, você tem que te redirecionar para algum lugar. Você tem que fazer sua lista. Então, o Pinterest, hoje, eu me surpreendi também com, a, com o poder que ele tem de visibilidade. Vocês podem ver. Isso aqui eu postei ontem à tarde. Estamos né? com 110 impressões, 110 visualizações. A gente não consegue fazer isso na nossa, na nossa rede social, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Talvez nem 50, 60 pessoas vão ver ou vão, vão acessar o nosso... <risos> Quilo, vão curtir, né? Então aqui, gente, é tráfego, né? Então aqui, como eu disse, você pode colocar aqui fazer uma uma, uma dica aqui de redirecionar para seu blog, redirecionar para sua pro seu e-book, para redirecionar para o seu canal do YouTube. Você pode, né? Você pode fazer um jeito de jogar para um e-book para você capturar o e-mail, jogar para o YouTube você capturar o WhatsApp, você capturar o e-mail, você também ali fazer o seu o seu link de afiliado também redirecionar para alguma e também redirecionar para alguma coisa que você vai entregar pro seu avatar e com, com certeza é para fazer lista. Então, é o seguinte. O Pinterest é isso aqui. É coisa muito simples. Hoje eu só vou dar uma visão geral para vocês e mostrar para vocês que realmente gera tráfego, que realmente é uma fonte positiva de tráfego e Realmente, eu estou colocando minha, meu esforço em fazer todas essas publicações diárias, porque realmente é, ela tem uma condição de tráfego orgânico muito maior que todas as redes sociais. E cada vez que você vai postando, mais gente está vendo, mais gente está observando, mais gente está acessando. E assim vai aumentando, assim aumentando. Então uma hora que você vai estar com um tráfego tão intenso, que isso vai fazer você ganhar leads. E... Não acabou ainda galera, até a dica final para vocês. Aí embaixo no link, tem um curso legal. Se vocês se interessarem por conhecer, clique no link tem um vídeo legal explicando como funciona. Explicando como que é o, o método de você aprender a mexer no Pinterest. Mas, nos próximos dias eu vou colocar um vídeo aqui falando sobre... Dicas falando sobre criar sua conta, falando sobre como colocar a sua conta certinha para você conseguir ter visualização sem ter bloqueio da da rede social. Então, fique comigo. Eu estou aqui para ajudar todo mundo. Eu não tô aqui para somente ganhar dinheiro, eu tô aqui para ajudar você, eu tô aqui para te motivar e tô aqui para fazer o seu negócio também crescer como o meu tá crescendo. Então, não deixe o desame bater, não deixe as coisas atrapalharem, não deixe que os outros te perturbem para você não conseguir aquilo que quer. Se você está aqui vendo meu vídeo, você se interessa pela questão do, da rede social, você se interessa pela formação de leads, você se interessa em você ter uma renda que você não depende de outras pessoas. Então, me sigam, fique na vontade de vocês, de curtir meu canal de vocês me seguirem, é só clicar aí em se inscrever se você gostou, gostou do meu canal e quer se inscrever nele para acompanhar tudo que eu vou colocar daqui para frente. deixa o seu comentário, deixa a sua dica, aquilo que você quer me perguntar. Aproveita que tem um, um campo aí só para isso. Então deixe o seu comentário, deixa o seu curtir e me siga que você vai aprender muita coisa sobre tráfego orgânico. E, por fim... O Pinterest é a revolução no nosso tráfego orgânico. Não deixe de utilizar o Pinterest. Não deixe. É uma rede social que vai fazer o seu negócio crescer muito. Obrigado e até a próxima.